Chegou 2021 e o primeiro chute já foi CERTEIRO. Bora ver? Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui sobre a atualização de janeiro de Ghost Recon Breakpoint. Vazou hoje um trailer aí do próximo crossover do game e a gente tem muito o que falar sobre ele, beleza? Então se acomoda aí, vamos que vamos! Mas antes, como sempre, vocês sabem, convido você a deixar o like aqui, compartilhar, confere o vídeo até o fim. Isso é importante porque muita gente assiste o vídeo até a metade, por exemplo. E depois fica perguntando coisas que eu explico no próprio vídeo né? Então assiste até o fim e depois você deixa aí o seu comentário, sua sugestão, crítica, enfim Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder absolutamente nada Beleza? Pronto, vamos que vamos Então, senhores, em outubro de 2020 eu fiz um vídeo aqui falando sobre as novidades que deviam estar chegando aí em Ghost Recon Breakpoint nos próximos meses, no caso. E entre as novidades, lógico, tinha o principal, que era o crossover, né? Naquela época eu fiz um outro vídeo também trazendo a minha opinião sobre quais os possíveis crossovers né, que poderiam dar as caras nessa atualização aí. E aí, e feito, confere aí. Já aconteceu um crossover entre Ghost Recon e Rainbow Six, e ele aconteceu em Ghost Recon Wildlands, vocês devem estar lembrados aí. Foi um bom crossover, né, uma missão ok e tudo, mas o que mais fez sucesso nesse crossover com certeza foi a tonelada de skins que veio pro game. Foi muita coisa, foi incrível aquilo, né, aí foi sucesso total, vocês sabem, né, todo mundo adora. Pois é, rapaz, põe aí na conta mais um acerto, porque o chute foi na gaveta, Guilherme, beleza? Hoje, dia 13, vazou um teaser aí do novo crossover, né? Logo na sequência, removeram tudo, como sempre, né? Mas vocês já sabem que os prints na internet são na velocidade da luz. Então, vamos dar uma conferida no trailer que foi vazado e foi capturado aí pela internet inteira. E na sequência, eu falo um pouco sobre ele. Aliás, eu falo muito sobre ele, tem muito o que falar. pessoal, tá aí o trailer, como sempre, né, muito bem produzido, a gente sabe que a Ubisoft capricha bastante no material promocional e esse foi o anúncio da Operação Amber Sky. Como eu já tinha dito, vai ser um crossover com o Rainbow Six e como eu também já tinha dito, ele vai, muito provavelmente, promover o Rainbow Six Quarantine. Né? Guarda essa informação, porque mais pra frente no vídeo ela vai ser bem importante para poder a gente entender mais sobre esse evento, beleza? O trailer em si, ele não revelou muita coisa. Afinal, é só um teaser, a gente sabe, é só uma chamada mesmo. É, e ele não tem mesmo a intenção de informar, de expor muita coisa. Mas a gente pode perceber aqui, logo no início, né, o gás invadindo a ilha aqui. Não dá para identificar se isso está ocorrendo na ilha de Auroa, na ilha Golem ou na, na ilha Moa, né, que é aquela ilha. E até hoje ainda está encoberta lá pelas nuvens, não foi liberada pra gente ainda, mas será que agora vai ser liberada? Não sei, tomara né, porque eu tô querendo dar uma explorada naquilo ali. <risos> A gente pode ver aqui muitos personagens usando máscaras aqui em meio ao gás, né, todo. E o que sugere que as máscaras nesse evento, né, não devem ser apenas cosméticos. Parece que ao menos nesse evento elas vão ser funcionais, elas vão, né, funcionar de uma forma mais efetiva. Tem muitas skins do Rainbow Six aqui aparecendo para todo lado. Só lembrando que o evento do Rainbow Six em Ghost Recon Wildlands foi o que mais trouxe skins, né. Trouxe umas 40 skins aí pra gente. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre as skins no Wildlands e é praticamente o vídeo inteiro só mostrando o skin do Rainbow Six. Realmente trouxe bastante. Então fica aí é, a expectativa né, que venham muitas outras skins também nesse evento aí pra Ghost Recon Breakpoint. Além de novas armas também, claro. Isso aí é o de praxe, né? a gente já sabe. Como eu disse aí no último vídeo, esse evento ele tem um potencial assim, enorme para ser o melhor evento de Ghost Recon Breakpoint inclusive superando o Deep State e até o Red Patriot né? e a história também ela pode levar o game num, num rumo bem interessante Coisas boas podem ocorrer a partir desse evento, ok? Ainda não foi divulgado nada sobre a história do evento, ok? Então, como eu disse, esse teaser ele foi vazado, então tudo o que eu disser aqui são percepções minhas, ok? O que eu acho que vai acontecer. E aí eu posso dizer que me parece que ele vai tomar como base mesmo o Rainbow Six Quarantine, ok? Esse game a gente sabe que foi adiado. A gente tem poucas informações sobre ele até agora também. Mas a gente já sabe, por exemplo, que ele vai ser baseado no evento Outbreak. que Foi um evento do Rainbow Six, um evento que rolou em 2018. O pessoal gostou bastante desse evento, tanto gostou que vai virar um game, um standalone. Então realmente ele tem bastante potencial e agora vai servir como base também para um evento em Ghost Recon Breakpoint Para mim esse evento ele vai seguir a mesma linha dos acontecimentos desse evento no Rainbow Six Que vai linkar com Quarantine também, mas com algumas adaptações, por exemplo no Outbreak, eh, o evento começa com a queda de uma cápsula espacial, né? Que é o que dá início à pandemia na cidade ali e tal. Essa cápsula, ela traz um parasita alienígena, né? Que é o que sai infectando todo mundo ali na cidade e tal. Todos viram zumbis, aquela coisa toda. Já aqui no Amber Sky, a gente pode ver que uma ampola, ela cai. E na sequência, a gente já vê o gás tomando conta de tudo e tal. E percebam que no trailer, o o gás ele avança né, sobre algumas pessoas e na sequência já corta para uma outra tomada. Não fica muito claro se o gás ele vai transformar mortos em zumbis ou se o gás ele apenas matou essas pessoas, não fica muito claro isso. Mas isso me parece uma clara adaptação para poder encaixar esse evento no evento do Red Patriot, né? já que aquele evento envolvia a questão do gás neurotóxico, que era o gás lá do Raven's Rock, né? vocês devem lembrar. Falar que envolver um parasita alienígena na história podia parecer meio surtado né, para algumas pessoas. A galera do mimimi poderia cair em cima, aí, sei lá. então decidiram colocar o gás. Quando falam em conteúdo meio surtado em Breakpoint, eu sempre falo sobre o conteúdo do Exterminador do Futuro, né, que envolve viagem no tempo e tal, então mais surtado que isso é impossível. De qualquer forma, a questão do gás eu acho que fica bem de acordo com o que já vinha sendo tratado na história. Então tá valendo, tá valendo. De qualquer forma, eu acho que apesar dessa adaptação, o resultado ele vai ser o mesmo. Né? O gás deve transformar aí os NPCs em, em zumbis, né? os colonos, os rebeldes, os sentinelas, até os lobos. Você imaginou? Os lobo, lobo zumbi. Eita porra, aí o bicho vai pegar. E muito provavelmente a nossa missão deve ser mesmo invadir as áreas atingidas ali pelo gás para poder eliminar as ameaças, né, os infectados e conter o avanço do gás para poder não, não tomar conta da área inteira. É o que eu acho que deve acontecer. Com base nisso, faz total sentido que esse evento ele se passe, por exemplo, na Ilha Moa. E aí, após esse evento, seria uma ilha infestada de, de zumbis, né? Eu confesso que se for realmente isso, eu vou gostar bastante. Eu curto zumbis e tal, e quando coloca temática militar contra zumbis, aí eu gosto mais ainda. Acho que é de muito bom tom e são boas possibilidades, né? Sem falar que ia ser a primeira vez que a gente ia ter algo desse tipo na franquia, né? O Breakpoint já trouxe a R.A.I.D., né? que foi o primeiro conteúdo desse tipo. Então eu acho que o Breakpoint pode trazer mais coisas novas aí como essa. Segundo o trailer aqui. Esse evento ele deve estar disponível pra gente aí em 21 de janeiro Mas isso ainda não dá pra cravar né, pra confirmar Porque como o trailer foi retirado do ar Fica muito claro que tinha alguma coisa nele que a gente ainda não podia saber né Ou que estava incorreta, não sei Talvez fosse exatamente isso a questão da data Não sei, vamos aguardar pra ver De qualquer forma esse trailer ele deve estar saindo nos próximos dias aí E aí a gente já vai ter uma noção exata do que eles querem passar eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre isso, se concordam com a minha teoria ou não, ou se tem outras, enfim, deixem aqui nos comentários, ok? É sempre muito importante saber a opinião de vocês, se vocês quiserem ajudar ainda mais o canal e o trabalho que eu faço por aqui, então tornem-se membro, aí vocês vão estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo, trazendo conteúdo de qualidade que vocês estão acostumados a ver por aqui e ainda vão ganhar vários benefícios, ok? Clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte aí da nossa tropa, valeu? Valeu, falou, um forte abraço a todos e até a próxima.